A Bienal do Rio sofreu uma censura ontem do prefeito do Rio de Janeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre o que isso significa pra gente. Sou o Miki. Sou a Júlia. E, e esse é o TV em cores. cores. começar falando o que, que tá acontecendo, o que, que aconteceu ontem, né? Que já é um problema aí que tá rolando desde ontem, que o prefeito do Rio de Janeiro ele fez um comunicado onde basicamente ele falou que não vai rolar qualquer livro, quadrinho ou obra lá na Bienal do Livro com cunho sexual, assim, pras crianças. Aparentemente é pra proteger as crianças, né? Pra proteger as crianças, é, sempre. É, e aí quando a gente vai ver qual foi o principal exemplo que ele deu ali, um quadrinho da Marvel onde tinha dois caras se beijando e é basicamente isso. E... É só isso. Não é tem mais nada, não tem explícito, não tem nada. Se chama Cruzada das Crianças, é sobre os Young Avengers. Então, assim, são jovens. É sobre jovens para jovens. Não foi nada demais. Hoje, sexta-feira, dia de Bienal cheia, tem fiscais dentro da Bienal checando o que é conteúdo impróprio ou não. E, obviamente, vários KKKs da Marvel que tem homens e mulheres se beijando cisgêneros, -se não aconteceu nada. É, ah, porque tem umas problemáticas aqui que quando a gente começa a falar que tem... Cunho sexual ou não, quando a gente vai ver, quando a gente vai analisar, geralmente tem questão LGBT envolvida. E quando é hétero, não tem problema nenhum. O primeiro respaldo que a gente tem que falar, que a gente tem, é a Constituição. Não sei se as pessoas conhecem, né? A Constituição, ela ainda pra... existe. Ela ainda existe, ela tá lá. E recentemente a gente teve a vitória né, da homofobia criminalizada, é... Cara, e no mesmo ano que a gente conseguiu essa vitória, a gente ter esse estresse na Bienal do Livro com o quadrinho, sabe? É, é, com tanto, mil é tão. É, é tão desmotivador óbvio. às vezes, né? É desmotivador, é óbvio que é uma caça às pessoas, sabe? É uma caça ao LGBT, é uma caça às minorias. E é insuportável, é insuportável. Você espera uma notícia boa e você só tem uma notícias ruins. Porque ontem a gente já ficou desesperado com o que ele fez e hoje eu recebi as notícias dos fiscais e eu falei não é possível que isso tá acontecendo. A editora Record tava com o Estatuto da Criança e do Adolescente Entregando para outras editoras para eles comprovarem que o que está acontecendo é inconstitucional e os fiscais não podem censurar nada, porque a censura é ilegal. É, e é muito complicado tudo isso, toda essa, essa coisa que a gente está falando de crime, de ilegalidade, vir do governo, né? Assim, é como o desespero que a gente dá enquanto LGBT de ter que ver. A, o, o aparato ali do Estado que deveria proteger a gente indo contra a gente mais uma mais vez. Uma porque, vez. de novo, isso não é uma novidade pra gente LGBT, né? Não. É, eu acho que qualquer minoria, principalmente minorias sociais, como as mulheres, sejam elas de qualquer etnia, pessoas negras, os LGBTs, a gente sabe muito bem que a corda sempre arrebenta pra gente. E é nessas horas que a gente vê o quão a censura é perigosa. Porque a Bienal do Livro é um evento absurdo, enorme, tá na sua, sei lá, vigésima edição, isso nunca aconteceu. E nessa de quebrar a corda, né, arrebentar pra gente, é, eu vi muito no Twitter, no Instagram, nas redes sociais em geral, muitos criadores LGBT que ficaram desmotivados, assustados e com medo de continuarem fazendo seus trabalhos, criando e sendo artistas, podendo existir como LGBT, né? E o que a gente tem que falar é que, gente, não parem. A gente não vai parar, as pessoas não podem parar. Cada perda que a gente tem, cada derrota que a gente tem é mais motivo pra gente continuar lutando, porque não vão fazer nada pela gente, a gente tem que estar aqui junto com essa frente pra poder lutar cada vez mais pra existir. E cara, é isso, né? Vamos lá, vamos seguindo. E tem coisa boa na Bienal vindo aí, tem né? Tem muita coisa boa na Bienal. Assim, a gente tem que pensar que essas pessoas lutaram tanto pra serem ouvidas a gente tá lutando muito pra ser ouvido. O silêncio não é uma resposta nesse momento. E... O silêncio tem muitos momentos pra ser resposta, mas não é agora. E a gente quer agora lembrar pras pessoas que estão indo pra Bienal ou que estão querendo ir, estão pensando ir essa semana, esse final de semana, sábado e domingo especificamente, tem bastante banca LGBT, com bastante autor LGBT, falando da importância da literatura LGBT. Então, se você tá indo, se você quer isso, se você ainda não sabe se vai ou não, vai. Essa é a hora, a gente tem que ter força, a gente tem que se mostrar existente e vivo. E comprem as coisas dessas pessoas. Comprem os livros, comprem os quadrinhos, comprem as fanarts, comprem tudo. Se você tem como dar é, assistência financeira para essas pessoas continuarem trabalhando, você faz, porque o capitalismo é um inferno, ele não vai ajudar a gente. E assim tem agências que estão assim comendo pão com diabo amassou para manter essas pessoas trabalhando para manter essas vozes sendo ouvidas e a gente tem que botar elas para cima eu lembro muito de uma fala de uma professora minha na infância que eu não gostava dela mas ela me marcou muito que foi a arte nos momentos de aperto é a mais importante então assim a gente tem que pensar muito na arte brasileira porque ela é extremamente importante para gente e para o mundo porque o brasileiro ele marcou gerações a gente é um povo muito resiliente então assim ajudem, procurem, façam essas vozes serem ouvidas. Sim, a gente tem que ser ouvido, principalmente nesse tempo sombrios que a gente tá vivendo. E a gente LGBT sabe muito bem, minorias, Aí sabe como é que anda estando, né, o nosso dia a dia. Mas assim, a gente tem que também deixar muito claro, se você não tem dinheiro, que é uma realidade, né, brasileira... A gente entende 100%! A gente entende muito bem isso. É Cara, tem inúmeras formas que você pode ajudar, sabe? Você pode chegar lá e compartilhar, você pode conversar, você pode mandar um tweet pra aquela pessoa que você gosta tanto, aquele artista que você admira muito, que isso muda um dia de qualquer pessoa que esteja criando algum conteúdo. É, e eu acho que é isso, né? A gente tem, tinha muita coisa pra falar, a gente sentiu necessário esse vídeo ser feito, que logo na Bienal, né, é, foi muito complicado ouvir isso. E a gente quer saber de vocês, o que vocês estão achando disso tudo. Vocês foram pra Bienal? Vocês viram o que estava acontecendo? Conversem com a gente, peçam dicas, porque a gente tem muita gente boa em volta. A gente conhece muita gente legal e boa brasileira. A gente tá, Bem, a gente tá, tá... A gente tá aqui melhor. trabalhando, fazendo o nosso, esperando... esperamos que vocês gostem e tal. E... Eu acho Deixa que, por vamos. fim, a gente tem que chegar e lembrar. Vamos continuar juntos, vamos continuar criando, vamos continuar existindo como LGBT, como minorias. Porque só assim para gente ser visto e continuar lutando todo dia. E a gente tem medo também. Medo. Tá gente ok, tá, tá ok. Bem. Vai com medo mesmo. Mas vamos com medo junto. Compartilha, <risos> juntos. Sempre juntos. Até Se vê no próximo vídeo, gente. <risos> tchau, tchau. tchau, tchau.